Oração a São Joaquim e Santana, os avós de Jesus Senhor Deus de nossos pais, que concedestes a São Joaquim e Santana a graça de dar a vida à mãe do vosso filho Jesus Olhai por todas as famílias que lutam para sobreviver e que se encontram em grandes dificuldades de relacionamento que os lares sejam lugares abençoados e plenos de acolhimento e de compreensão. São Joaquim e Santana, olhai pelas crianças, acompanhai os adolescentes e jovens e amparai os idosos e doentes de nossa comunidade. Que todas as pessoas possam contar sempre com as bênçãos e a proteção de Deus pela vossa intercessão, São Joaquim e Santana, eu ainda vos peço, neste momento, faça esse pedido pela intercessão dos pais de Nossa Senhora. Neste dia, concedei-me a graça e de que tanto necessito São Joaquim e Santana rogai por nós Amém